Olá pessoal, é, aqui quem fala é o Vinícius Luenerti do Espaço Nadir. Esse vídeo é para falar um pouco a respeito do acumulador bioenergético e é, mais especificamente sobre a propriedade que ele tem de recuperar e restaurar órgãos e tecidos. Vou falar rapidamente uma experiência que aconteceu comigo mesmo esses dias. Esses dias, eu levemente eu fiz um pequeno corte aqui no meu lábio superior. Foi uma coisa pequena e daí quando eu entrei na caixa. Fiquei é, uns, uns 20 minutos na caixa e tão logo eu entrei, depois de 5 minutos, eu já comecei a sentir um formigamento aqui nesta região. Depois que eu saí da caixa, né, passou depois mais até o final do dia, eu já vi que o processo de recuperação foi bem mais rápido de cicatrização, de recuperação da pele, tanto que agora praticamente não tem mais nada aqui. E é o que vem mostrando a literatura e os experimentos né, que ajuda muito nesse processo de recuperação de tecidos. Se você está aqui no Youtube, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição ou né, em algum lugar aqui, de um documentário é, como que aplicaram Uh, acumulador bioenergético no sistema de saúde público e mostrando pessoas que tinham problemas sérios de pele sendo recuperado. Claro, tem algumas imagens um pouco feias ali nesse vídeo mas talvez seja interessante você conhecer. É isso aí gente até a próxima